Iniciaremos uma série sobre meios de pagamento, e o primeiro deles será o PagSeguro. Confira depois a vinheta. O PagSeguro é o meio de pagamento mais usado no Brasil. Ele oferece maior número de bandeiras, de cartão de crédito, débito, além de pagamentos por débito em conta e boleto. O principal diferencial do PagSeguro é a disputa, é onde o cliente não se sente abandonado. Com essa ferramenta, o cliente tem 14 dias para reclamar de qualquer coisa em relação à compra para o PagSeguro. O PagSeguro entrará em contato com o vendedor e fará a intermediação para encontrar a melhor solução. O PagSeguro é uma ferramenta do Grupo UOL, ele possui uma implementação simples e até a possibilidade de enviar de uma cobrança por e-mail. Vamos falar sobre as vantagens do PagSeguro, entre elas está a não existência de taxa de adesão implementação simples, aceita cartão de débito, cartão de crédito, aceita transferência de uma conta do PagSeguro para outra, não é necessário contratar gateway de pagamento de terceiro. Todas as informações são encontradas facilmente no site ou as dúvidas podem ser tiradas através de um chat online. Entre os pontos negativos do PagSeguro estão taxas elevadas, para transações de cartão de crédito, chegando até 6,4% mais 40 centavos por transação. O cliente paga um real a cada compra por boleto bancário. É necessário que o cliente crie uma conta no PagSeguro, o que não é muito difícil no Brasil porque o PagSeguro é muito popular. O PagSeguro aceita apenas pagamentos em moeda local, ou seja, apenas em real. Não é possível fazer vendas internacionais com o PagSeguro. O pagamento para o lojista fica retido entre 14 ou 30 dias, depende do contrato que ele fez com o PagSeguro. Recebemos várias reclamações de clientes e leitores do nosso blog em relação à retenção de pagamento, principalmente quando ele possui um ticket médio alto. Nos próximos vídeos falaremos sobre outros meios de pagamento como o Becash, Paypal, Rede e Cielo. Então inscreva-se e receba a notificação. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Digital ou mais especificamente porque investir no Facebook. O primeiro tópico do cinco que eu separei para vocês é alto poder de segmentação. É, provavelmente você tem bastante acesso no seu site, mas será que isso é bom para surpresa?